Eu, Armande Gourmandian, como faço todas as sextas-feiras aqui para conversar com você, né? E vamos falar. Eu vou abaixar um pouquinho essa cadeira. Pronto, assim ficou melhor. Tava muito alto. E vamos falar hoje, ah, de uma forma geral. Hoje eu quero apresentar para vocês mais uma vez beijos, beijos para vocês também, a Silvia a Regina já tá aí, mandando beijos pelo Face. Ah, pessoal, antes de eu começar, então vamos avisar. Eu estou no Instagram, né, oficial, Armin oficial, e também estou no Face, né, no meu Face, que é a Armin de Gourmandian, logo, logo ponho na página, e também pelo, pelo Face e da, da, da Rádio Vibe Mundial. Estamos aí. Bom dia, a Dala. A Dalane Anogueira, Dalane Nogueira, a Denise também, Cristina está aí que está usando as frequências, né, desde, desde, pelo visto, ela gostou bastante é, do interior de São Paulo, nós enviamos também, né, Faz, nós atendemos online. <risos> online, e nesses atendimentos, nós enviamos a frequência para a pessoa. Nós fazemos online, né, com, com a pessoa já. Fazemos o atendimento online com a radiestesia, tudo bonitinho. E a pessoa, ela faz como se ela tivesse colocado o dedo aqui em cima. Coloca as necessidades dela e enviamos depois pelo Sedex. É bárbaro, é bárbaro. Gente, o pessoal tá comprando direto, tá usando, tá fazendo bem... Agora eu estava aqui na rádio mesmo, está a Raquel Ferreira também, gosto tanto de você. Obrigada, Raquel. Você me ajuda muito, o Arthur também. Está aí, o Patrício, né, Arthur? Eu que eu, o também está aí. O pessoal está chegando. Olha lá, Denise está falando que são ótimas as frequências está ajudando bastante no caso, e cada caso é um caso, e nós fazemos isso individualmente, né? Faz pela radiestesia, como eu disse, só que tem um detalhe a mais nisso, né? Entra energia fria, gente. Entra energia fria nessas frequências. A Hermínia Novaes também está assistindo. E quando entra energia fria, não tem para ninguém. É algo maravilhoso. Eu faço, eu até vou mostrar um pouquinho, não sei se pelo Instagram vai dar pra ver, mas porque tá um pouquinho alto aqui, eu não consigo abaixar. Ah, agora já vou é conseguir, ó lá, Consegui abaixar um pouquinho, vamos abaixar mais. Aí, pronto. Agora vai dar. Então, eu faço isso aqui, olha, isso aqui é o meu, tá? Agora eu mostrei para uma, né, que eu tava aí fora conversando com a Beth, com a Beth Prat, que... Que tava, né, fez o um, um programa anterior, um, né, um pouquinho anterior ao meu, quando eu cheguei, e eu mostrei como é que funciona. Né? Então, ela falou: Nossa, amiga, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque não, não uso nada magnético, ó, vocês vejam bem, ele vai grudando o próprio pêndulo. Imagine isso em cima de um gráfico com o dedo da pessoa, e sendo particularmente para ela, foi enviado. Ah, eu tenho uma, ontem eu atendi, voltou uma pessoa para pegar mais, e ela, ela tem glicemia no sangue, né? Açúcar diabética. É, bom de 240, quando ela começou a pôr a frequência nela, caiu para 90. Isso em menos de um mês. Foi caindo, caindo, caindo. Ela, ela tá fazendo sempre os exames, tudo direitinho. Ela falou, ah, mãe, eu vim buscar mais. Eu não, é uma coisa inacreditável. Foi para 90. Ela é a Elisa, né? Que já que fez o tratamento comigo. Ai, mas eu nunca vi isso. Também não vai ver, só eu que faço. <risos> Como é que você vai ver? Eu fui, isso daí, eu venho para mim pelos pleiadianos. Faz uns três, quatro meses que veio e é algo sensacional. Se você tem a Zilda, a Hermínia Novaes está assistindo, a Zilda, a Zilda também, estão pelo Face e aqui pelo, pelo Instagram. A, Gelu, a Gelustosa, a Bete Melo. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer o programa, senão eu vou ficar aí falando, falando, falando. E para quem quiser passar por mim um atendimento, vai ser assim. A pessoa fala, ah, eu quero fazer uma radiestesia, tá bom. Ou quero passar por uma consulta com o registro da memória celular, que eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, né? Eu quero alguma coisa assim, inclusive para criar imunidade, né? Em relação ao vírus. É... Eu não gosto muito de falar porque é comprometedor. Tá, Carol Blog também aí, né, Carol? É... Então. Eu, não, eu não, não gosto de ficar falando muito, porque é meio assim, né? Mas, mas, independente de todos os cuidados, lógico, eu também tomo. Gente, não é por nada. Você fazer uma, uma radiestesia, pegar energia fria com essa frequência... E outros, outras coisas que eu tenho lá feitas com ervas, que eu vou pôr ervas de benzimento com energia fria, porque eu deixo quatro meses aqui descansando, põe um monte de ervas, põe sabe, as minhas bruxarias lá, bruxarias boas, bruxarias boas lógico. E tá... Bom, é, é algo muito legal. Enfim, tô começando a fazer essas coisas também, né? Descobri o meu lado xamã. É. Ao meu lado, não porque eu não tenho lado, mas o xamanismo em mim que é algo forte também. Então, é, o que está acontecendo? Está criando imunidade. Teve uma pessoa, né, de vez em quando ele me assiste aqui, e quando ele pode, o pai dele foi internado com Covid. É, com Covid. E o homem não conseguia respirar. Ele falou, Armin, ah, por favor, eu vou pedir para o meu pai pôr o celular, você fica com ele conversando tal. Vê o que você pode fazer para ajudar. Eu, e, e nós fizemos isso, pois ao vivo, mas era impossível falar com ele. Ele estava num tal estado de desespero, gente, que eu não quero mais ver ninguém daquele jeito, juro. Juro que eu não quero. É, sabe, estava uma tristeza que vocês não têm ideia. A respiração não vem, não vem, ele estava meio entubadinho aqui, mas não vem, o homem ficava de cabeça para. Aí eu só ficava olhando, ele falava assim para mim, olha, eu não vou falar, mas para falar isso levava um tempo, você só fica me olhando, aí vem a enfermeira, colocou as coisas. Eu fiz uma frequência com ele, com o filho, pois pedi para pôr o dedo em cima, assim, nós pusemos a intenção, tal, tal, tal, tal, tudo bem. Fiz a radiestesia. Eu não sei que jeito que ele deu. Mas ele conseguiu chegar com um pouco dessa frequência no pai. E eu tava com medo, porque eu falei, o homem tá lá desse jeito, vai pôr a fre...". Ele conseguiu, gente, eu não sei se ele passou, falou, não me interessa. Ah, não quero nem saber. O homem começou a respirar. Pronto. Ele começou a respirar. Eu não tenho, é, é uma coisa assim, que eu, eu, eu não sei explicar, mas é. Ó, tem, tem, eu tô tendo depoimentos aqui de quem tá, tá fazendo isso. Eu sou do emagrecimento, mexeu hipotiroidismo, ovários, essas glândulas. Então, não é que você vai fazer para emagrecer, você vai usar o que está impedindo você de emagrecer. A coisa funciona. Começa a organizar todo o seu corpo. Com a radestesia, com a energia fria. Aí eu, eu dou também uma mexida no registro da memória celular, lógico. A coisa vai que vai, gente. Como eu vou me mudar de endereço semana que vem? Estou indo para menos que 100 metros do metrô Santana. No lugar bárbaro. E agora, provavelmente, vou com o né? É bom a gente ter o que é da gente, é. Ah, eu vou dar um desconto para vocês, de tão alegre que eu estou. Eulina também tá aí, a Lourdes Lima, essas estão no Face, né? Então, gente, o que, o que eu vou fazer? Eu vou dar um desconto para quem agendar um horário a partir de hoje, mas não fica assim, ah, eu vou ver, vou deixar para semana que vem. Se deixar, vai pagar o preço normal, tá? Quer fazer? Porque o pessoal fica enchendo salame, linguiça, sabe? Eu, depois eu sou obrigada a ficar tirando, excluindo lá do, do, do WhatsApp, porque a pessoa vem, ai, ai, ai, ai, sabe? Então, tenha consciência do que você tá fazendo, quer? Pergunta, tudo bem, ah, me dá, eu posso marcar ou... É, você vai pedir informação, mas depois da informação fica assim. Aí ah, depois eu volto a falar. Tudo bem falando, não dá agora, porque eu não tenho condição. Pronto, acabou. Não fica enrolando, né? Eu gosto eu, eu de pessoas diretas, objetivas. Ah, por exemplo, tem pessoa que às vezes vem e fica te enrolando. Se dá, me dá é a mesma coisa, vai chegar uma hora que vai ouvir um não redondo e para essas pessoas não vai ter mais chance, já foi, já era, né? Se não pode, então para. Agora, não me conhece, quer me conhecer, vem, pergunta, tudo bem, eu tô aberta para responder, mas seja direta, seja direto, né? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou mandar frequência, eu só você só vai pagar o frete e ainda estou dando um bom desconto de 20% na consulta, tá? Quer fazer? Já liga, né? Manda o WhatsApp. Eu estou agora também no lá com meu é nome no no Telegram, que é o mesmo número. Vocês podem entrar em contato comigo, que é o 9, é o 11, né? que é o código diário, 11-99675-5250. Tanto na presencial como online, vai ter um belo de um desconto. Eu vou dizer para vocês, o desconto vai ser de quase 50%. Para quem conhece agora, para quem já perguntou antes, enrolou antes e quer de novo, não vai ter nenhum. Já estou deixando bem claro. Agora, para quem for agora, quiser, gente, pode perguntar, eu não fico chateada. A pessoa fala, olha, infelizmente agora eu não tenho condição. Tá bom, mas não fica depois, eu entro, daqui um mês eu falo, pra... sabe, não fica com esses papos. É, é isso isso daí é ocupar espaço do outro. Agora, a pessoa ser objetiva, pode ter certeza que essa pessoa vai sempre receber tudo que eu faço, tudo que eu tenho, porque é legal lidar com pessoas assim, né? Então, é desse jeito. Bom, ah, 50%, gente, é, é tipo assim, vai, se for 200, vai para 100, Entendeu? Então nós vamos conseguir, estão dando bom dia, a Rádio Mundial está dando bom dia aí também para o pessoal, a Rádio Vibe Mundial. E entrem uh, em contato, então, com por 11, 9, 9 5250, daqui uma hora e meia, assim eu já começo a dar o retorno para vocês, explicando bonitinho, tá? Pessoal, a Lúcia Pet também está assistindo. Oi, Lúcia, tudo de bom para você também. Tudo, tudo, né? Vamos que vamos, vamos tocando. E porque todo mundo precisa muito de nós e nós precisamos de todo mundo. Samar, minha querida Aluna, também tá aí. Amo você, Samar. Né? Ela tá, tá ela tá. Olha. Bombando lá em Cascavel, ela levou o kit completo, fez curso comigo e tá que tá bombando nessa né, Samar fazendo coisas maravilhas lá em Cascavel. Para quem morar para aquele lado do Paraná, Foz do Iguaçu, tal, pode procurar pela Samar. Depois eu, quem quiser, eu passo direitinho para ela. Pessoal, vamos lá agora. É... Você me faz um favor, Doni. Vamos atender ouvinte na linha. Tem ouvinte já? Eu estou tão distraída aqui, lendo, olhando e... Alô? Alô? Bom dia! Bom dia, mãe. Quem tá falando? A Silene. Campinas? Silene de Campinas, que bom falar com você, Silene. Hoje eu já tô ótima, tô super alegre, animada. Tá mesmo, mas você é ótima, gente. Minhas ótima. coisas estão fluindo, pessoal recuperando. Gente, olha o que esse país tá fazendo, mas nem eu tô acreditando, viu, Silene? Verdade, mas tá bom. Ah, eu preciso que Marcar uma consulta com você. Eu já consultei com você, É. maravilhoso. Pessoal é dá meus, meus depoimentos e foi maravilhoso. Hoje foi, foi maravilhoso. Estou só tô com uma bolinha no meu pé e eu quero que você fale que, que dói a hora que eu dei, que ele fica dando aquela pisada. Mas, gente, não sofro com o. Ligue pra arme, porque daí o problema é resolvido. <risos> Palmas! <risos> Palmas pra Silene, obrigada! Gratidão, gratidão, gratidão, Silene. E vou, vou ligar para você e retornar para você porque aconteceu o negócio para você ver o que aconteceu. Porque eu não voltei? Mas eu quero que você dê a minha dozinha do meu pai direito, o que, que é? Ah, tá. eu já, Agora eu lembrei. Bom, tem muita gente que tem esse problema do calcanho, não sei o quê, que liga e depois melhora, né? Mas é, é mas pode ligar lá que nós vamos resolver e aí quem sabe, com essa frequência tudo dá certo, né? Uhum. Você pode espirrar inclusive ela é direto no calcanhar, sabia? Sim. Você é, é, olha. Você é maravilhosa, você é maravilhosa. <risos> Obrigada, Silene. Um beijo grande para você. Você vai mandar uma frequência pra mim e ver se parar essa dozinha que tá sentada? Ah, agora? Mando sim, mando. Então, você vai ficar quietinha aí, tá? Sentada ou de pé? Não, você vai sentar. Depende, teu pé tá... Você tá em pé agora? Tô em pé, porque eu tô com o meu E como é que tá o seu pé? Tá, tá pesado ou tá leve? Eu já tô mandando. Já tá ficando leve, né? Tava doendo? Tá começando a ficar leve já? Tá começando a ficar leve. Você tá sentindo alguma coisa saindo daí, indo pro chão? Ai, tá dando uma... que nem uma, uma, uma, uma, uma Tá. Então, você não precisa nem ficar na linha, porque já tá funcionando. Como você já passou por mim, a coisa Bom, acontece rápido. Você é maravilhosa. Eu, eu, eu, eu, sei, eu precisava que você é maravilhosa, gente, não sou com dor. Eu trabalho com médico, eu tomei muito remédio, eu tinha dor nas costas. Ah, eu me lembro que você tem um comércio lá. É. Eu tinha dor nas costas, eu tinha muita dor no joelho, dormiu não sei qual foi. Então, tá bom Silene então não precisa nem ficar na linha tá, tá porque você já entrou na, na, na vibração na, na frequência da da cura tá eu bom vou te ligar, vou tá vou aguardar um beijo grande para você oh, tudo tá. de bom tem mais ouvinte Doni se alguém quiser ligar então para perguntar alguma coisa estamos aí então pessoal o que que é essa frequência? Muita gente que não me conhece ainda, né? Falou, nossa, eu tô caindo de madura aí na arma, Gente, essa frequência, como que eu posso explicar pra você? Ah, tem ouvinte na linha. Alô? Alô? Tudo, quem tá falando? É Maria de Jundiaí. Bom dia, Maria de Jundiaí. Tudo bem com você, Bom dia, tudo bem? E com vocês? Também. Só vou dar um é. recado, só um minutinho, tá? Pessoal, é. ó, a Samar tá dando depois, tá falando que umas coisas tão boas aí, né? E tem a Denise também que está falando das frequências que são ótimas. E depois, se ela quiser falar, se ela permitir que eu fale o que ela tinha... Bom, posso falar depressão profunda, praticamente síndrome do pânico, né? E tá acabando, realmente. Então, vamos lá, Maria, de Jundiaí, pode falar. Então, eu gostaria de saber o que, que eu preciso fazer para a minha vida andar. Porque está tudo muito parado. Eu tenho que fazer as coisas, mas parece que não tenho ânimo. Pra... Bom, que você está desanimada, dá até para perceber pela voz, né, Maria? Dá, né? É, sabe o que acontece? Maria, agora eu vou falar pra você. As pessoas, elas nascem, crescem, né? Vem, blá, blá, e ficam na mesmice. Ai, mas a gente vem aqui só pra trabalhar. A gente vem aqui só pra cuidar de filho. A gente vem aqui só pra... E a pessoa não se vê. Ela vê tudo que é fora. Mas não vê ela. É, nós somos seres feitos para podermos multiplicar as criaturas no planeta. Mas nós somos donos dela, né? Então, o que, que eu percebo em você? Que você se sente sozinha e meio largadinha, né? Abandonadinha. É, mesmo sendo pessoas perto, eu me sinto sozinha. É uma coisa esquisita. É, por quê? Porque as pessoas, você acha que você deu tanto para elas e que elas, mas elas não, não retribuem, entendeu? Com tudo Entendi. isso que você fez. Então, é tipo assim, você desanimou delas. Você desanimou. Mas na verdade, Maria, você desanimou foi de você. Não, foi nela. Na verdade, você não aguenta mais você. Você chegou num tal ponto que parece que você se carrega e tem um peso trocentas vezes maior do que aquele que você tem. É, meu fardo peso. Oi? Eu falei, meu fardo peso. Eu não entendi. O fardo pesou. Ah, o fardo, o fardo pesou. pesou. Então você vai pegar. Visualize esse fardo. Visualiza esse fardo, desculpa. Visualiza é. ele. Como se você estivesse segurando nas mãos esse peso dentro de um saco, de uma sacola, em cada mão, de cada lado, na mão direita e esquerda. Segura. Conseguiu? Segurou? Segurei. Tá pesado? Muito. Tá dobrando o corpo? Ah, chega quase tá dobrando. Tá, agora você vai pegar esse fardo. E vai despejar tudo que tem aí dentro para a terra. E ver, pegar fogo, queimar, acabar. Vai soltando ele. Você consegue soltar? Estou tentando. É, para abrir essa mão e soltar vai ser difícil, né? Porque é ele que te dá força de ficar aí, por mais pesado que seja, que é isso que você gosta. É. Vai tentando tirar, Vai. Procura tirar os poucos. Vai soltando a sacola no chão. Conseguiu? Ainda não. Ainda não. As pessoas grudam no que é de pior. Você vai fazer esse exercício? Eu não posso ficar mais com você, porque nós temos só um minuto, né, Doni? Eu não posso ficar mais. Fala, Fala o que você conseguiu. Nada. Não, não, não. Ela não, não, não solta. Nada. Você, você é. viu como você segura tudo isso? Sim. Então, agora você vai fazer o seguinte, eu vou desligar, mas você vai fazer o exercício de procurar espontaneamente, esperar até você conseguir abrir as mãos e soltar isso. A hora que você soltar, você entra em contato comigo pelo celular, tá bom? Tá bom, então. Aí nós conversamos. Tá bom, Ana. Tá bom, Maria. E me conta tá depois o que deu, tá? Tá. Um beijo Obrigada. grande. É, vai soltando. Até você abrir a mão espontaneamente, tá? Tá bom. Um beijo grande para você. Outro. Pessoal, 11-9-9675. 5250 é o número do meu WhatsApp, do meu do Telegram, do, de tudo isso, para vocês entrarem em contato. Vocês vão ter quase 50%, contando com a frequência que vai, né? De desconto nas consultas, no tratamento, em tudo, tá? Então, é... E o fixo é 29508343, 29508343. Pessoal, já chegamos nos mil lá no YouTube, agora eu quero que vocês continuem, né? Se, se inscrevendo, eu tô tocando sininho, fazendo tudo o que precisa de fazer, para nós começarmos a fazer aquelas lives da hora, da cursos pelo YouTube. E vocês vão estar comigo. Tá? Então, vão lá, se inscrevam, me sigam no Instagram, vamos lotar esse Instagram, vamos movimentar tudo, que é isso que nós precisamos. Mudança no nosso planeta, o nosso planeta está chamando pela luz, vamos ser luz a partir de agora. Não se impressione com essa tal dessa Covid, isso é pré-fabricado, é para acabar com dizimar mesmo. E quem vai ser dizimado é quem teme, tá bom? Não temam, sejam confiantes. Beijo grande, até a próxima sexta-feira e também aguardando por você, tá? Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.